Eu entrei lá uma vez, mas só pra olhar mesmo. Já entrei lá só uma vez, só pra, mas só pra olhar. 5 pontos lá. A vale são 5 reais. Aí você está Primeiro colocado é com a 75 mil 80 mil. É, velho. O segundo colocado é 45 mil. Ah, mas eu não sei jogar ainda, então nem adianta. Uhum. Hum, bacana. Boa sorte lá. cara lá que vai pro jogo do Puk Foi nesse mesmo lugar aí que eu Cara, a cara dele igualzinha cara, A cara dele, dele igualzinho daquele cara que canta Do Pimpolho, cara Puk Tudo direita ali Tá falando que ele vai jogar o Puk Hoje tá baratinho Mas, tipo, a 15 conto E o cara tem chance de ganhar 75 mil Disque Bora ver né E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Motovlog Belém Essa moto aqui é da senhora da Motovlog Belém agora, primeira aquisição da minha querida amada Agora motorizada Vou lhe explicar a situação dessa moto Agora lembra que eu tava reclamando que todo mundo precisava da moto, tadinha Agora a gente tem uma moto cada família uma aliviada nas coisas na correria acabei de deixar da motovlog Belém e esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo com o PCX e... a situação dessa moto é muito bacana porque eu estava querendo comprar uma moto né? e apareceu essa oportunidade com o irmão dela o irmão, irmão da ela não, irmão da mãe da minha namorada você tá mandando o vlog Belém. Meu, esse irmão, esse tio dela tem uma CBR 650 e comprou uma PCX para filha dele. Só que a filha dele é pequenininha, olha o a Mirage. Só que a filha dele é pequenininha e não dava pé na moto. Foi então que ela caiu e ficou com medo de nada de moto. com medo ela de moto e largou a largou a PCX de lado que ronco bonito olha o pau como tá então aí ela pegou o tio dela tava com essa moto parada cara eles compraram essa moto a 7 mil reais sendo que tava com dois selos atrasados e aí, finalmente, compraram a moto com a situação toda. Resolveram dar 7 mil e pagar o selo. O selo saiu por 800 re... O selo era mil reais. 1.054, na verdade. Dois selos atrasados. Mas, o tio dela deu desconto de 200 reais. Então, no final, a moto saiu por 7 mil Sabe quantos quilômetros essa moto tem rodado? Olha quantos quilômetros tem rodado agora. 271 cara. Acredita. E aí, a gente pegou essa moto com um dos cento e vinte quilômetros rodados. Porque a, a sobrinha, a prima da minha, da minha namorada só tava rodando dois quarteirões com a moto. Que era pra ir pra casa do namorado dela e voltar. Então a moto ficou parada, ficou moto de garagem. E aí a gente tá com ela desde, hoje é segunda-feira, a gente tá com a moto desde sexta. A gente já rodou 271 km. Pra gente ter ideia, nem a revisão de 1.000 quilômetros ainda deu pra fazer Tem que trocar o óleo porque a moto tava parada na, na casa por muito tempo Que ronco bonito Eita, de bom! E aí a Oportunidade apareceu, não teve outra. O tiro, certo? Moto praticamente zero bala. O ano 2017. A gente já tá pensando em botar aqui o bauleto. Que na versão de 2017 já dá pra colocar sem precisar furar a moto. As, os, as carenagens da moto, né? Que eu digo. Moto econômica, bonita, nova. Por R$ reais, cara. Que investimento. E aí agora. Como a seta MotoVlog Belém ainda está no processo de habilitatório de tirar a sua carteira de motorista, que é na a prova dela amanhã, dia 27 de fevereiro, dia que completamos um ano e 11 meses de namoro. E a prova dela amanhã de manhã, a gente vai lá. Não sei se vai dar para filmar porque ela vai estar tensa, essas coisas, não quero atrapalhar na na prova. Então essa história da, da PCX agora, a nova filha aí da e presente aí nos vídeos do can, nosso canal aí do Motovlog Belém meu e da minha querida namorada. Então agora temos a Bros a PCX e muito em breve, se Deus quiser, a Twist 250. Três motos aí pra abastecer o canal, pra pegar diferentes públicos. Ah, ainda tem a Shopper do meu amigo Nonato. <risos> Desculpem, vira e mexe, a gente solta uns vídeos aí. Quando ele de... deixa a gente gravar, aqui tem um pouquinho de ciúme da moto. E cara, essa é a... é a alegria, né? Agora aí aos poucos a gente vai invertindo. E eu ainda pretendo gravar um vídeo, acho que ainda vai sair hoje, quando for buscar ela, das impressões da Santa Vlog Belém com a moto. Acho que ela só vai aceitar às 10 da noite, não, não vai ter risco de ter uma blitz pelo meio do caminho, pelo caminho que a gente faz. Certo? Então. Agora temos uma PCX no canal, cara. Eu tô gostando muito da PCX. Só pra avisar que eu tô aqui. E maneira, dá uma coisa diferente pra vocês. Queriam coisa nova ali, coisa nova. PCX, <risos> eu odeio esses caras que ficam parados de pela dupla aqui, cara. Por quê? Olha esse carro. Porque eu deixo o trânsito um caos por causa que os caras estão mexendo no celular parado de fila dupla. Então, olha só, percebem. 7.800 com uma moto 272 km rodado, um ano de 2017 nova, cara, a moto tá inteirinha só tá um pouquinho suja porque a gente já rodou muito ela pegamos chuva, tudo mais e pra eles vai ser de muito bom agrado porque a gente precisa de uma moto pro dia a dia que seja econômica e além disso ela tem a questão do do, do bagageiro aqui, né do, do, do negócio aqui debaixo do banco já tem um capacete aqui dentro que quebra, quebra uma árvore incrível quando tu precisa levar as coisas, ainda vamos botar um baú atrás de 45 litros e é o mesmo que eu vou botar na minha brocha. E já vem com suporte para PCX. Então cara vai, vai virar um, uma Hilux aí. Dá pra botar o mundo dentro do. Dentro dessa moto. Não tem que não pode exagerar no peso por causa da suspensão que é baixinha. Senão ela vai bater. Vai machu machucar a moto. Então eu vou encerrando no vídeo por aqui. Mas ali na frente eu vou começar um novo vídeo. <cười> Espero que vocês tenham gostado da novidade do canal.